Ria canatur matur sturim rak nata, ia namasturi canterê, camboe tam sobra na camboe até cansa, camboe namasturi atra canterê, ia namarasturi nama yeshua, ia asturi ama. Kamche é te kam se Mana yasturi kam se tor kam ba ya se anderu en bai cam namasturi kandamche te kam mana yamana yasturi kand ka she o kombre eis que eu falo assim convosco meus muito com a minha infinita misericórdia com o meu amor eu venho protelando venho adiando venho tentando falar nos seus corações nas suas mentes com os seus espíritos Eis que há muito eu tenho enviado os meus. Mas filhos, vocês insistem em permanecer no maurya Canterê, Filhos, é com muita tristeza que eu terei que tomar atitudes drásticas pelas suas escolhas e anamasturi Tenho enviado os meus nos séculos e milênios E vocês, filhos, não têm ouvido a minha voz e a Não ouvem a minha voz, vós estois com seus corações endurecidos para mim, não sentem o meu amor, não sentem a minha luz que está apagada dentro de cada um de vós, eu habito cada um, eu falo através dos meus e é neste momento que eu uso meu filho, o meu varão de guerra, meu guerreiro, o meu cordeiro, um dos meus cordeiros, meu filho obediente, para falar convosco, porque nele eu encontro luz, nele eu brilho, através dele eu falo assim como falo através de outros, Assim como falei através do meu filho Akenaton, assim como falei através de Mahatma Gandhi, assim como falei através de Buta Siddhartha Gautama, assim como falei através de Jesus Cristo. Assim como falei através de meus profetas, assim como eu falo através da minha filha Sônia, que hoje está Sônia. Mas vós não ouvis a minha voz através dos meus filhos porque não creem em mim, não creem na minha existência, não creem que tudo eu posso, eu sou ou não sou o Deus do impossível. A minha palavra é uma só, direi eu e não cumprirei a minha promessa. Eu falo através dos meus daqueles que sintonizam comigo, daqueles que buscam estar na mesma frequência da luz, do amor. Filhos, é com muita tristeza que eu terei que levar cada alma, cada espírito, criado por mim para recomeçar, que irão aprender através da dor. Filhos, para alguns ainda há tempo consertem-se, se reconciliem para comigo, eu estou em todas as religiões, eu falo através dos meus da forma que eles entendem e aceitam e acreditam, eu não sou separação, eu não sou discórdia, eu não sou julgamento, eu não sou maledicência, eu não sou briga, eu não sou ataque, eu não sou violência, eu não sou agressividade, falei através dos meus em cada época, da forma que cada um entendia, em cada época... De acordo com a capacidade de alcance de cada filho, de acordo com o momento evolutivo de cada filho, riandere, eu sou Deus, não digam para mim, filhos, como eu tenho que trabalhar, Yana Masturi vós não sois Deus, só há um Deus na face do universo infinito, na face de cada planeta, de cada dimensão, sejam humildes, sejam como meu filho, que eu enviei há dois mil anos para este planeta, não façam do que o meu filho disse religião, não façam do que o meu filho trouxe doutrina, não façam do que o meu filho trouxe convicções, seus corações continuam endurecidos, por isso não entendem o que é dito, não entendem o que é dito através dos meus que eu uso nesta casa, não ouvem a minha voz, só querem julgar até quando permanecer no mal, até quando permanecer nas trevas rianderas, até quando se manterem distantes de mim consertem-se filhos redimam-se para que a minha misericórdia possa ser mais eficiente nas suas vidas muito está por vir na face da terra, muita tribulação, porque assim vós escolhestes. Vocês mesmos, filhos, chamaram isso para este mundo. Vocês escolheram da forma mais difícil... Eis que eu não posso ir contra as minhas leis, porque a minha palavra e a minha lei é uma só, é imutável. E eis que eu estou falando com todos que eu levantei na face da terra. E a maioria está falhando em suas missões. Pastores que eu levantei estão falhando, estão julgando. Estão se tornando agressivos, violentos, fanáticos, extremistas, eu não sou isto. Muitos dirigentes espíritas que eu levantei estão falhando. Pais de santo, mães de santo, padres, freiras, universalistas, Estão falhando, eu estou em todas as religiões, riandere. Cada religião na face da terra existe por minha permissão. Não dêem direções que não vêm de mim, não ditem regras que não vêm de mim. Não coloquem palavras na boca dos meus. Não digam coisas que eu não disse. A minha misericórdia está presente. Mas a minha justiça será aplicada. Eis que é chegada a hora. Eis que é chegado o momento. Preparem-se, filhos. Assim vocês escolheram. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça. Vos basta.